Estamos de volta com o trabalho em revista. Mato Grosso é conhecido como o celeiro do mundo pela grande produção de commodities como a soja, o milho e o algodão. Mas nem tudo é ouro no mundo do agronegócio, que convive com as dificuldades enfrentadas pelo pequeno produtor e os conflitos no campo. Para falar sobre isso, a gente conversa agora com o professor da Universidade Federal de Mato Grosso, Vitaly Joanone Neto. Ele é pesquisador do tema e pós-doutor pela Escola de Geosciências da Universidade de Edimburgo na Escócia. Professor, obrigado pela sua participação. Obrigado pelo convite. Bem, eu já começo a nossa entrevista, professor, pedindo que o senhor é, conte para a gente um pouco da sua pesquisa, né? Que o senhor trata sobre a ocupação do solo ou das terras em Mato Grosso. Uhum. Sim, essa pesquisa já é antiga, há alguns anos que eu é, venho me debatendo sobre esse tema, sobre esse assunto. É, e, basicamente, a, a intenção é compreender... Uh, quais os efeitos da implantação do Estado civil-militar no Brasil uh, sobre o Mato Grosso. Então, a, as políticas públicas pensadas pelo Estado civil-militar, os seus impactos sobre a população local, sobre a economia local, uh, o que nos ajuda a entender basicamente como nós chegamos a esse, como o Mato Grosso se torna esse Estado que nós temos hoje. E, e como é que foi esse processo de ocupação das terras de Mato Grosso, professor? Uh, foi pautado por forte apoio uh, governamental com a criação de uma grande quantidade de agências, a, a SUDAM, por exemplo, a superintendência foi criada nesse momento, uh, a SUDECO também criada nesse momento, então essas, uh, ou uh, as, que, as que não foram criadas foram repensadas nesse momento para uh, atuar nesse processo especificamente, incentivando a, a reocupação do solo mato segundo um padrão econômico, um modelo econômico que foi pensado uh, pelo Estado uh, pelo estado civil militar. Uh, se via o, o, o solo mato as terras mato como vulneráveis, vazias, uh, desconsiderando a ocupação por garimpeiros, desconsiderando a ocupação por povos indígenas, desconsiderando a ocupação por poceiros, as, as comunidades que existiam uh, ancestralmente, e que uh, não foram respeitados no seu direito uh, de, de, de, uh, de estado nesses locais. E nem na sua dinâmica econômica, na sua lógica de produção, uh, o, se via isso como atraso. Uh, então, o discurso é o de, de necessidade de civilização, de desenvolvimento, de modernização. E foi nesse processo que estas grandes empresas vieram para cá. Normalmente o que você encontra na mídia, para ser é, bem é, objetivo, o que você encontra na literatura é, é que Mato Grosso passou por um processo de colonização, quando se fala desse período pós-70. É, hoje, nós já, as pesquisas nos permitem é, afirmar que o que aconteceu na verdade foi um grande empreendimento imobiliário. Grandes porções de terra foram repassados a empresários que é, as revenderam. A, a, ao público interessado. É, nesse período, a gente até acompanha pela pelos livros de história que foi um período de grande migração de pessoas, de trabalhadores para a região do Mato Grosso. né? A gente pode dizer que o Estado, considerando essa migração e esse modelo, nós fomos e somos talvez ainda um território de oportunidades para todos? Ah, bom. Primeiro, em relação à migração, é importante é, dizer que essa migração ela, ela, ela, a, a, ela foi feita mediante um estímulo do, desse, desse, nesse processo militar. Esse estímulo foi dado é, por meio de um, de um enorme conjunto de, de propagandas feitas pelo próprio governo militar é, e pelas empresas interessadas em vender e comercializar essas terras. Então, é, esse processo de, é, de estímulo né? É, trouxe para cá, ou visava trazer para cá, o que se chama de colônia ideal. Aquele aquele é, trabalha, aquele pequeno produtor que estava no Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, que tinha uma pequena porção de terra, que vendeu essa terra lá, e vendendo 10 hectares lá, comprava 100 aqui, 200, que depende da região, do, do negócio e tal, ele comprava uma, uma porção maior aqui. Muita coisa não foi dita a essa pessoa, né? é, e ela aqui então se deparou com uma situação um pouco diferente daquela que... Uh, mas uh, o discurso era o de que aqui era a terra de oportunidade. Eu, eu, eu ouço uh, na, nos depoimentos das pessoas que eles vinham para cá esperando encontrar a terra onde jorrava leite e mel, fazendo menção àquela passagem bíblica. Né? Uh, então, o problema dessa propaganda é que ela não atinge só o colono ideal. Ela se espalha pelo Brasil todo, então muita gente vem sem ter condição, sem ter capital para comprar essa terra aqui e acaba servindo com mão de obra barata nessas frentes de abertura das novas áreas. E isso acaba gerando conflitos no campo, não só com esses trabalhadores que vêm sem poder de renda, como também aqueles que já estavam aqui situados, né professor? Olha, esse histórico de conflitos, ele, ele, ele é ah, muito forte e ele atinge praticamente todas as regiões do estado e tem várias, ah, vários, ah, várias frentes, vamos dizer assim você tem conflitos entre o garimpeiro e essa empresa de colonização, chamada empresa de colonização, ou uh, entre índios e essas empresas de colonização ou agropecuárias basicamente esses dois tipos de empresa que nós temos entrando no Mato Grosso nesse momento. Ou a de colonização, que é a que vende lotes de terra para o pequeno uh, produtor, ou a agropecuária, que é a que abre a terra, põe o pasto para a criação de gado. Né? Então, estas, uh, esses conflitos podem se dar entre essas empresas e população garimpeira, uh, poceiros, uh, entre a população indígena. Uh, então, e eles têm uh, duração e intensidades diferentes de acordo com uh, o lugar e, enfim, as circunstâncias uh, específicas, mas eles são muito presentes e alguns um grau de violência que assusta quando você se depara com, com, com, com os relatos. Tivemos um recentemente em região de Coniza não é isso? Uh, Coniza já foi considerado o, o, o município mais violento do Brasil há alguns anos. 2009 2008, Coniza foi uh, visto como o município mais violento do Brasil uh, em função exatamente dos conflitos pela pós-terra os conflitos agrários entre entre é, pessoas que demandam a, a, a propriedade das terras. Então, é, isso tem sido recorrente na, na, na, na, na, nesta, nessas áreas, é, basicamente essas áreas que a gente chama de Norte de Mato Grosso né e, e o Sul do Pará, isso tem sido muito forte. Professor, é, vez ou outra, Mato Grosso também é destaque no cenário nacional por conta de casos de trabalhadores é, resgatadas de condições análogas à de escravo, né? É possível é, correlacionar esse modelo de uso do solo mato-grossense, privilegiando grandes fazendas com a existência de trabalho escravo? Enfim, como é que a gente pode existem correlações entre eles de alguma, de alguma forma? Eu, eu, eu penso que sim, que há uma, uma, uma, uma relação direta entre isso. Então, primeiro eu quero marcar um ponto: tá? a, a, a exploração Dessa, desse modo, de, de, de, dessa forma específica do trabalho, trabalho escravo, ela existe é, ao longo do século XX e você a encontra em diferentes lugares do Brasil. Uh, e nós temos registros documentais disso, em, em, não só na literatura, na Raquel Queiroz, uh, do Queiroz, da Cunha, mas você também tem registros uh, em, em pesquisas históricas sobre isso. Então, não é uma coisa que tenha acontecido né, específica nesse momento. O que, o que nós temos aqui é só uma recorrência. Né? Então, esse é o primeiro ponto a ser marcado. O segundo ponto é que, ah, ah, o que, o que esse, essa exploração de trabalho de escravo, ela não é um, uma lembrança de um tempo antigo. Ela é, ela é uma decorrência, uma consequência deste modelo de exploração que você tem implantado no Mato Grosso nesse, nesse momento. Então, uh, você tem trabalhadores que são atraídos de áreas de uh, grande pobreza, de, de uh, inassistência, né? trabalhadores que não têm alternativas uh, econômicas nos seus locais de origem, que migram buscando trabalho, buscando uh, sobrevivência. E, e nessa situação, muitos deles acabam sendo aliciados, levados para a frente de trabalho, e no, no caso do Mato Grosso, de 70 para frente, nós temos muitos relatos dessa... Da, bom, basta que você veja os números que você tem hoje aí, são números oficiais do próprio Ministério do Trabalho, que falam em cerca de 45 mil trabalhadores libertos nesse período de 2003 para cá. Então, é, um, é algo expressivo no Brasil todo, mas o Mato Grosso aparece com destaque nisso. Inclusive, o, o município de Confresa é o município com uh, maior número de trabalhadores resgatados no Brasil em todos os tempos nesse período em que esses dados são medidos. Então, é decorrência direta disso, essa exploração de trabalho. É uma, é uma, vamos dizer, um subproduto, é o lado B desse glamour do agronegócio e dessa modernização do Estado, desse discurso de desenvolvimento. Ele tem um preço e, para esses trabalhadores, o preço frequentemente acaba sendo esse tipo de exploração. Acaba sendo um contraste né, entre a riqueza do agronegócio e essas regiões mais limítrofes que sofrem com, com esses casos de trabalho escravo. Sim, escário. sim. Infelizmente, ou felizmente, hoje, né, a, o grau de fiscalização e o entendimento do que, do que é esse, essa modalidade de, de exploração do trabalho tem permitido uh, ações bastante eficientes, não só em regiões limítrofes, mas nas capitais, inclusive de regiões consideradas... Uh, modernas, desenvolvidas, São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, você tem tido casos de, no caso de São Paulo, inclusive, com bolivianos, com haitianos, né? no Rio de Janeiro com chineses, que foram trazidos para cá para serem explorados como escravos nessas áreas. É, no Mato Grosso ainda é predominante na área rural e ainda é, basicamente, é, é, o que se encontra é o, é, o, é o chamado peão, é o trabalhador braçal, de pouca qualificação, Uh, uh, uh, profissional que, que acaba sendo levado para abertura de área, construção de cerca, pasto, enfim, roço de, de, de, de pasto e assim por diante. Então esse ainda é o, o uso predominante. O caso de confresa era a cana, né? o, o corte de cana, que uh, vi, enfim, acabava abrindo uma frente de exploração desse trabalhador, mas isso é um, um, um, um subproduto desse, uh, desse modelo que foi, que foi implantado aqui. A legislação e, e, e, e os profissionais dessa área têm trabalhado com muita eficiência nisso. O, fazendo um retrospecto na sua pesquisa e estudando um pouco de como foi esse modelo de ocupação do, do solo do Mato Grossense, né, privilegiando grandes, grandes empresas e fazendas, o, e como estudioso do tema, o senhor acredita que existiria uma alternativa a, essa, a esse modelo, que talvez fosse mais benéfico para a sociedade como um todo? Olha, um colega meu que é economista me diz o seguinte, que o Mato Grosso tem poucas áreas que se prestam à produção familiar. Eu não sou uma autoridade no assunto, não posso dizer se são muitas ou se são poucas, mas oferecer uma alternativa para essas pessoas seria desejável. Qual a alternativa? É, isto demanda pesquisas específicas nesse sentido, inclusive ouvindo essas pessoas. Na pouca experiência que eu tive quando pude fazer isso, uh, o que eu encontrei foram pessoas que queriam se qualificar profissionalmente para trabalhar inclusive em áreas fora do campo. Muitas dessas pessoas foram levadas ao trabalho no campo por falta de oportunidade em outros setores. Então quando, você, quando, nós, quando eu tive a possibilidade de, de estar num projeto que abriu essa, essas, essas possibilidades de novas demandas, né? essas pessoas foram trabalhar com é, concerto de moto, a, a, construção civil, mas num, num, numa escala mais especializada, por exemplo. Né? A, enfim, foram trabalhar com, em outras áreas. Professor, eu quero agradecer por sua participação em nosso programa. Muito obrigado. E assim terminamos o programa dessa semana. Mas você pode revê-lo a qualquer momento acessando a página do TRT de Mato Grosso no YouTube. Lá também você encontra outras edições do programa. Aproveite para curtir o Facebook do TRT e seguir o Tribunal também no Twitter e no Instagram. E assim ficar por dentro de tudo que acontece na Justiça do Trabalho. Obrigado e até a próxima.